Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar a respeito de mudar o seu passado. Você quer mudar o seu passado? Muitas pessoas dizem que não é possível, né? Talvez porque não saibam. A gente não sabe e a gente pensa que é impossível. Então, assim, ó. Nesse final de semana, nesse domingo, né? Que passou hoje, é segunda-feira. Eu estava com algumas pessoas amigas, né? Com duas mulheres que foram casadas e que tinha a história delas lá, né? Todos é. nós temos algumas coisas para mudar, alguma coisa que a gente carrega. Então, fazendo um breve resumo, nós somos o que nós vivemos no passado. Nós somos a somatória das coisas que aconteceram lá, né? das coisas boas e coisas ruins, aí forma a nossa personalidade, né? isso pode acontecer durante a nossa vida adulta, né? também, depois dos 21 anos, mas a maior parte veio lá da infância, de, de, até os sete anos, que forma a minha personalidade, a, a essência da minha a essência o cerne mais importante da nossa personalidade. E nós, botando papo, comemos um prato delicioso, que era é, estregulado de frango tendo da abóbora, uma delícia, nunca tinha comido. E aí conversamos daqui, conversamos de lá... Uma dessas pessoas, muito amiga minha, ela diz assim, bem, eu gostaria de começar a namorar, mas, né, como é difícil encontrar um namoro e tal. E aí começamos a conversar. E tinha uma outra uma outra amiga também juntos, começamos a conversar. Daí daqui a pouco começou a surgir, porque, né, o meu primeiro marido foi assim, era o um marido que batia em mim, que era brabo e blá, blá blá blá. Vivi com ele, sei lá, 13 anos. Aí tive um outro casamento, um homem que é, nove anos de casado mas ele tinha essas coisas aqui e sempre falava para mim algumas coisas que que me incomodavam e aí começamos a conversar Desde daqui a pouco eu descobri que ela tinha guardado todas as cartas que ela tinha recebido todas as fotos alma de fotografia então o que que isso significa não é que isso significa é que dentro da pessoa não está livre ela não se livrou daquilo. Está preso nela ainda. Então ela não consegue conversar ou não consegue agir como se fosse uma pessoa livre. É algo muito imperceptível. Estas crenças, essas coisas que estão gravadas dentro de nós são imperceptíveis. Mas nós vibramos. Né? Aí vem meus conceitos filosóficos. Todos então, nós temos uma vibração. Então quando está com essas coisas carregadas, a vibração é diferente. Talvez seja desarmônica que é uma coisa, mas lá dentro não tá. Então aí teve a questão da religião, que ela fala bastante, né? Que ela não queria se separar, mas está separada. E aí a Bíblia condena a mulher que se separa, né? Toda uma história, uma carga muito grande para cima da pessoa, tanto que ela não se comunga há muitos anos em virtude disso. Então está carregando tudo isso. A outra menina, ela tinha outra menina, outra mulher, né? Tinha a questão com, as, com a mãe. A mãe é extremamente exigente, extremamente crítica, só falando que você não dá, você não consegue, você. Né? Que foi o que aconteceu com a minha também. Então, eram duas pessoas que querem atingir o lugar, querem sair de um lugar e ir e prosperar. Né? O prosperar não é dinheiro, prosperar é um conjunto de coisas: ter um amor, ter felicidade, ter saúde, né? ter um relacionamento também. Daí assim, ó, você pode mudar isso. O que aconteceu lá, aconteceu, está, está feito. Mas o teu entendimento sobre aquilo pode ser diferente. Você pode mudar aquilo lá. É o que na psicologia ou na própria é, neurolinguística fala. É ressignificar. Você vai ressignificar isso, vai mudar a maneira como você entendeu. Naquela época você tinha uma experiência, você era, tinha menos idade, tinha outros fatores em que aquilo talvez tenha te derrubado e fez você viver aquilo como se fosse verdade. Então você pode mudar isso. E é extremamente simples. Tanto É, é tão simples que muitas pessoas não acreditam, não dão bola. Ah, isso aí não funciona. Funciona, assim. E eu vou contar para você daqui a pouco como é que você pode fazer e como é que elas fizeram. Então, eu tenho um exercício durante o nosso trabalho, do nosso do, do, do processo do Método arte, em que nós pedimos para as pessoas alguns objetos que estejam muito presos nele. E aí a gente vai fazer uma atividade com eles. Mais ou menos o que vai acontecer agora, que eu falo para vocês. Então, esta menina, esta mulher, que teve né, dois relacionamentos e estava presa nelas lá, porque né, ela não quer mais... Diz assim, não, não volto mais, mas não consegue avançar num novo relacionamento. Aí disse para ela assim, ó, junte cinco pedras aí no chão. Eu fui lá e juntou cinco pedras no chão. Daí eu disse assim, qual dessas aqui é teu primeiro marido? Ah, essa aqui, tem certeza, né? isso. Ah, Força, disse assim, essa aqui é meu marido. Então tá bom, pega essa pedra aqui, vai lá no portão lá fora na rua, não, antes de ir, né? Fale com ele tudo que você tem que falar. Xinga ele, manda ele plantar banana. Fala tudo que você quiser, tudo que você lembrar, né? E dê a volta no carro quando tá falando. Meu carro tava perto, ó, dê a volta no carro e vai falando. E ela deu umas quatro voltas lá e só xingar o <risos> coitado. Bem, tudo bem, agora já xinguei, já falei tudo, tô até mais aliviado. Beleza, pô, pega agora e joga fora essa pedra. Mas saiba que você tá jogando não a pedra. O que, que você tá jogando? Jogando seu marido. E ela jogou um fora, e aí ela repetiu esse processo com o segundo marido. E aí ela lembrou que em casa ela tem guardado ainda os álbuns de fotografia do casamento, das viagens que eles faziam. E de vez em quando ela vai lá e fica olhando essas imagens, essas fotos. Então ela está sempre voltando ao seu passado, vive aquilo no passado. Ela me prometeu, falou o quê, né? Nós estávamos no um churrasco ontem, que hoje ela iria jogar fora esses álbuns, tudo. Eu espero que tenha conseguido. Mas quando a pessoa faz isso, ela mata, entre aspas, a, a significação daquilo que tem dentro de você. As pessoas têm medo. E aí, vai matar e vai acontecer o quê? Vai matar, você vai ficar livre daquilo. Você vai ser do jeito que você quer ser, e não mais do jeito que te ensinaram que você queria. Com a outra menina também, ela com a mãe dela, né? Foi lá, deu uma volta e tal, e volta, e volta e tal. Agora não joga fora. Então, não jogou a mãe, não jogou os sentimentos, nada disso. Ela só jogou aquelas coisas negativas, que, né? A conversa era sobre jogar aquilo que influenciava negativamente. Eu tive uma aula... Né, isso há uns cinco anos atrás, onde tinha uma pessoa lá que sofria por causa da mãe. É, porque a mãe era braba, que a mãe não conseguia com quem tanto mãe, mãe, mãe, mãe, mãe daqui. Daí eu fiz a mesma coisa. E durante, essa aula, durante a sala, durante aula, né, algumas pessoas assim, mas onde você viu matar a mãe? a respeito em matar a mãe, matar a mãe não é matar aquela mãe, é matar as representações dela dentro de você. Às vezes você tem lá 50, 60 anos e ainda fala: Minha mãe fazia assim. Ah, tua mãe fazia assim, mas você não vai fazer assim. Faça do jeito que você quiser. Em termos de comportamento humano. Né? Na minha época lá, quando era pior, qualquer mulher que fosse casada, que se separou, pronto, já era mal falada, essa aí já gosta, sabe? Era horrível. Hoje não, hoje tá todo mundo já troca de casal, troca né, de, de. separa casa e aí vai. Pessoal, experimente fazer isso. Então, pode ser uma pessoa que você queira, né, que atrapalha você, um amor que foi embora e que você não quer mais. Né? Ou você quer também, mas não dá, às vezes o outro não quer. Então, pegue uma pedra na chão. Escolha lá 5, 6, 7, 10 pedras, né? Aí você escolhe uma diz assim, essa aqui é o fulano, isso aqui é a fulana. E de três, quatro, cinco, seis voltas no carro, falando e xingando, ou xingando ou agradecendo, não importa. O que você quer, pode até agradecer, né? Obrigado pela tua presença, mas hoje eu quero estar livre para procurar um novo relacionamento. E joga fora a pedra. Se funciona ou não funciona, não sei. Experimente. Só tem uma maneira de saber. Experimente. Beleza pura? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal passe para outras pessoas e nos siga nas redes sociais. Um grande beijo no seu coração. Um beijo. Tchau.